Qual é o um método que os profissionais utilizam para poder gerar ideias em produtos digitais? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o passo a passo para você criar uma ideia. Como que você vai anotar, preencher, o que que você tem que fazer. Eu vou te dar um checklist, tem um material complementar com tudo que você precisa. Então, vamos embora, porque essa aula vai ser muito complexa. E já para começar, essa é a terceira aula da nossa série. Então, caso você não tenha visto as outras aulas, eu vou deixar um link aqui embaixo e também nos cards. Basta você clicar e assistir a primeira e a segunda aula. Essa é a terceira aula, bem completa e direta. O um material complementar, de costume, ele está lá no nosso grupo do Telegram. Você não precisa colocar nome, e-mail, nada disso. Basta você clicar no link, entrar no grupo do Telegram e fazer o download. Totalmente de graça, liberado e sem frescura. Vamos embora, então. Quando a gente fala sobre ideias de produtos digitais, a gente precisa começar então um pouco sobre brainstorms. O que são produtos digitais? Quais as ideias você já teve que possam ser digitais ou não? Coisas que você já pensou? Aplicativos, programas? O que você já pensou sobre isso? E nada melhor do que a gente falar sobre o primeiro ponto que é o que são produtos em si nessa parte de gerar ideias. Quando você for pensar em ideias de produtos digitais, você precisa passar pelo ponto seguinte. Existem três modelos de produtos digitais. Você pode criar um produto de informação, onde você vende uma informação, um conteúdo e etc. Esse é o meu favorito, porque você não precisa de praticamente nada, basta ter conhecimento e informações que você consegue empacotar e vender, isso aí é até o exemplo que eu falei no primeiro vídeo, caso você não tenha visto, clica aqui e vai lá no vídeo, e o que que acontece, quando a gente fala de produtos digitais, a gente pode falar então que os produtos são ramificados em áudio, vídeo, texto, imagens, os produtos normalmente são assim, Texto, por exemplo, você pode escrever um e-book, um livro e vender esse livro. Vídeo, você pode criar um treinamento gravado e vender esse treinamento gravado. Áudio, você pode criar músicas, podcasts, sequências de áudios e vender isso aí. Realmente tem pessoas que pagam e esse mercado funciona muito bem. São produtos digitais e produtos de informação. Esses são os meus favoritos, ok? Então a gente vai pautar muito nesses aqui, mas existem outros também. Por exemplo, aplicativos e ferramentas. Você pode criar um aplicativo e vender esse aplicativo. Ou você pode criar uma ferramenta que ajude, por exemplo, um software ou um programa de computador ou de celular e tudo mais, que ajudem as pessoas. Isso são aplicativos e ferramentas. Por que eu não vou focar muito nessa parte de aplicativos e ferramentas? Porque justamente esses daí são trabalhosos e caros. Você precisa investir um pouquinho mais para poder ter esse resultado, ok? E Claro, tem que ter um conhecimento mais aprofundado. E quando eu falo também de produtos digitais, tem a área de serviços web, que é, são, são serviços online que podem ser oferecidos, como plataforma de assinatura e coisas assim. Exemplo, o Netflix é um serviço web, ele é um produto digital, de certa forma, e as pessoas pagam uma assinatura para ter acesso aos vídeos. Então, é um serviço web. E existem vários outros que você pode procurar aí a mais. Agora, por que, que eu estou te falando dessas coisas, desses tópicos e sobre produtos digitais? Porque na parte de brainstorm, storm Vision, você vai pegar o material complementar e você vai preencher ideias que você já teve nessas áreas. De produtos, de cursos, de treinamentos, de coisas que você já imaginou que poderiam existir. Pode pensar mesmo fora da caixa. Imagina só assim. Ah, se tivesse um curso de como viajar para fora do planeta. Pensa fora da caixa. Pensar o máximo. Anota. Isso aqui não quer dizer que você vai fazer esse produto, mas isso é para você abrir sua mente e com isso você vai entrar num processo criativo que vai te dar mais clareza logo mais quando a gente estiver falando de outros detalhes de produtos. Então anota isso, pega o material complementar e acompanha. E a segunda tarefa? A segunda tarefa é você pensar nas habilidades adquiridas. Como assim habilidades adquiridas? Tudo que você já aprendeu na vida ou habilidades em si que você possa colocar aqui que agreguem valor. Coisas que você gosta de fazer, ou coisas que você é expert, e etc. Então quando eu falo de habilidades adquiridas, tem lá no material, você vai olhar passo a passo na hora de preencher, você vai preencher basicamente dessa forma. Coisas que você aprendeu ao longo da vida. O que você já aprendeu ao longo da vida? Você aprendeu a andar de skate? Você aprendeu a, a comprar passagem aérea mais barata? Você aprendeu a fazer compra no supermercado economizando? Você aprendeu a arrumar uma máquina de lavar? O que você aprendeu na vida? Coloca aqui, porque muitas vezes a gente aprende um monte de coisa na vida e a gente nem imagina que isso pode virar um produto digital, mas pode. Então, você vai listar tudo que você já aprendeu, que você lembre. Claro, quanto mais você colocar nessa lista, mais possíveis produtos você pode colocar. Agora, repare bem, lembra da parte de definição de público e nicho na aula passada? Então... Nessa parte, você falou sobre o que você gostaria de falar. Você pode trazer habilidades que você tem próximo a essa área. Isso já vai condicionar para que você acerte mais qual produto você pode lançar. Mas tá, quando a gente fala sobre coisas que você aprendeu ao longo do tempo, coloca uma lista de habilidades. Então, na aula passada eu falei, tem lá no material sobre lista de habilidades. E aqui você vai precisar também fazer uma lista de habilidades. Pode ser a mesma ou uma nova. Mas habilidades que você já aprendeu ao longo da sua vida. Um outro ponto que você pode fazer também é coisas que você está aprendendo. Vou te dar um exemplo. Eu estou aprendendo inglês. Ah, eu entendo um pouco, mas eu estou aprendendo mais. Eu posso criar conteúdo sobre a jornada de aprender inglês. Eu estou aprendendo outras coisas. Então, o que você está aprendendo hoje que possa somar e agregar na sua vida. Anota, faz uma lista de coisas que você está aprendendo. Por exemplo, você pode estar aprendendo a cuidar de plantas. Você pode estar aprendendo a limpar um carro, a arrumar uma casa. Você pode estar aprendendo N coisas. Só que tudo que você está aprendendo pode virar um produto digital. Claro, ele pode não ser o melhor produto do mundo agora para você lançar. Mas em algum momento que você está aprendendo agora, você vai se tornar uma pessoa que já sabe. E quando você souber aquele assunto, você pode sim criar algo, para ensinar para aquela pessoa ou até mesmo mostrar como que ele vai criar uma jornada de estudo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que estuda para concurso e ele não era, não tinha passado em concurso ainda nem nada, não era um expert, só que ele sabia organizar o checklist de conteúdo para estudar para o concurso. E o que, que ele fazia? Ele vendia esse plano de como se organizar para estudar para o concurso. Não era como passar no concurso, mas sim como se organizar, que era a rotina dele. Então ele vendia a rotina dele, a ideia da rotina dele como um checklist. É um produto. É o que você está aprendendo, é o que você está fazendo. E você pode sim criar uma rotina e um produto daquilo. Outro ponto. Quais são os top 3 ensinamentos que você aprendeu? Como assim? Quais as três coisas mais tops que você já aprendeu na vida? Se você anotar essas três coisas, você também tem aí um possível produto para cada uma. Tá? Um possível produto para cada uma. Lista. Por que eu tô falando dessas coisas? Parece brincadeira, né? Mas quando a gente lista isso, a nossa mente começa a entrar em flow. E a gente começa a entender mais processos que possam virar produtos. Então, no, Brainst no brainstorm virgem, você provavelmente sabe algum produto, foi pegar ideias de coisas que já acontecem. Quando você entra em habilidades, são coisas que você já sabe internamente. Aí a gente vem no outro ponto que é eu odeio e dores pessoais. O que, que seria esse eu odeio e dores pessoais? Gosto muito dessa parte porque assim, lá quando a gente fez a persona, a gente colocou coisas que as pessoas não gostam, tem problemas, dificuldades, etc. Aqui é quase a mesma coisa, só um pouquinho diferente. Você vai pesquisar no Google em outras plataformas, como uh, Yahoo Respostas, ou até mesmo vídeos, e etc. E vai ver o que, que as pessoas odeiam. As pessoas sempre colocam no Twitter, por exemplo, Ah, eu odeio o Bolsonaro, eu odeio o Lula, eu odeio o Trump, eu odeio não sei quem. Eu odeio ter que ficar lavando louça, eu odeio ter que ficar lendo, eu odeio assistir aula online, eu odeio... as pessoas colocam coisas assim. Então você vai identificar o que as pessoas colocam nisso, porque disso você pode criar produtos em cima dessa ideia. Porque a solução do problema que alguém tem é um produto digital, e você pode criar produtos dessa forma. E um outro ponto em relação a dores pessoais é, você já passou por muitos problemas na sua vida se você está todos os problemas que você já passou e que você superou e como você superou eles são possíveis produtos que você pode lançar porque as pessoas querem aprender a superar os problemas e se você já superou esses problemas automaticamente é muito mais fácil de ensinar exemplo eu não sabia ganhar dinheiro pela internet hoje eu sei e eu vendo exatamente como que eu faço para ganhar dinheiro pela internet ou seja eu mostro para as pessoas o passo a passo de algo que eu aprendi na minha jornada e aí sim eu consigo vender. Então por que, que aqui é muito importante? Você lista tudo que você já fez na vida. Por exemplo, como que você conseguiu emprego, como que você conseguiu se destacar, tudo, tudo que você já fez que foram problemas em algum momento e que você superou esse problema. Essa lista vai ser uma base muito forte de produtos, porque soluções de problemas são a mina de ouro para criar produtos digital. E aqui você vai listar seus problemas. E o próximo, análise de reações. Como assim análise de reações? Você vai pegar as pessoas mais influentes do seu mercado e vai começar a olhar os vídeos delas, os tópicos e etc. E vai ver o que as pessoas comentam. Quais são os problemas que elas comentam. As pessoas colocam nos comentários os problemas que ela tem. Então você vai olhar lá o que elas estão falando, quais os problemas que elas enfrentam, o que ela elogia, como ela elogia, por que ela elogia... Tudo isso você vai criar um padrão e vai trazer ideias para que você possa vender alguma coisa depois. São ideias de produtos que vão sair dali também, claro. E, por exemplo, você pode ir na Amazon e pegar lá os best-sellers sobre o assunto e olhar o que as pessoas falam sobre aquele material. Tem muita gente que coloca, olha, eu era assim, agora eu sou assim, esse livro me ajudou nisso, e você começa a entender os padrões. Isso tudo pode virar produto digital. Mais um tópico que eu gosto muito é o bola de cristal. Como assim bola de cristal? Por exemplo, eu estava fora do Brasil, eu vi muita coisa legal, muita coisa legal mesmo fora do Brasil, que tem no Brasil. A bola de cristal é basicamente eu pegar mercados desenvolvidos, coisas que já estão fazendo em outros lugares que são mais desenvolvidos, e trazer para cá. Por exemplo, o mercado de marketing digital, praticamente ele é espelhado no mercado americano. Todo mundo olha o que os americanos estão fazendo, e vai lá e pesquisa Gary Vee e outros caras grandes e trazem para o Brasil. Por quê? Os caras já estão fazendo, já estão avançados, já dá certo. Então ele traz para o Brasil e tem resultado. Igual o pessoal está pegando no Brasil e levando para a África, até para alguns lugares da Europa em si, que estão menos desenvolvidos em marketing digital, e pegam ideias do que o Brasil está fazendo. Porque o Brasil já está mais avançado, principalmente na área de mídias sociais. O que você pode fazer? Pega do seu segmento, da sua área, e começa a olhar o que eles estão fazendo nos mercados avançados. Vou te dar um exemplo. Teve uma pessoa que falou comigo, ela trabalha com iluminação. Eu falei, pô cara, pesquisa o que eles estão fazendo. Qual é o melhor lugar de iluminação do mundo? Ele falou, ah, Las Vegas. Eu falei, beleza. Então, o que eles fazem em Las Vegas que não tem no Brasil? Começa a identificar e traz. Ele começou a pesquisar e etc. E viu informações incríveis que existem em outros lugares que aqui não, não existem. São coisas simples. Poderiam acontecer aqui, mas não tem. Essa é a bola de cristal. Você olhar os mercados futuros, o que, que já está rolando em outros lugares do mundo e trazer para a realidade do seu mercado, do seu lugar, da sua região. E a última parte sobre plotar melhorias. Como assim? Plotar melhorias é você pegar os principais bestsellers, você vai listar os principais bestsellers da sua área de atuação, pelo menos três, né? Você vai listar o que, que eles falam, como eles falam e etc. E você vai pegar os padrões mais positivos que eles têm e você traz e junta no teu negócio. Ou você pode olhar os, o que eles erram. Por exemplo, eu já cansei de comprar curso e eu olhava assim, nossa, o curso do cara é muito bom, mas ele deixa a desejar em tal parte. Nossa, esse curso é muito legal, mas pô, ele poderia falar mais sobre tal assunto. Você pega essas informações, reúne e você pode criar um produto que seja melhor do que aquela pessoa que está entregando. Justamente porque você vai olhar os detalhes que aquela pessoa não se atentou. É muito comum acontecer isso. Então você pode pegar ideias e avaliar e melhorar, plotar melhorias, você vai pegar algo e vai melhorar. Eu recomendo você pegar os best sellers, dar uma lida, entender eles, porque você vai ver ganchos de mercado que você pode crescer. E o que, que acontece? As pessoas não fazem isso. Fala, Guilherme, eu não tenho ideia de produto, eu não consigo ter ideia de produto. Eu falo, nossa, produto digital é uma coisa tão simples. Você pode criar um produto digital para praticamente qualquer coisa. Exemplo, o cara que joga videogame, joga bem, ele ensina quem não sabe jogar videogame bem. E ele vende um curso, é um produto digital. O cara que, que... A mulher que não sabe se maquiar, ela pode comprar um cursinho de como se maquiar. A pessoa que não sabe fazer crochê, ela pode comprar um curso de como fazer crochê. Então, existem cursos para praticamente qualquer coisa. Os produtos digitais, eles são simples. E eles precisam resolver um único problema das pessoas. Então, quando você for pensar em um produto digital, você precisa pensar o seguinte. Essa minha ideia, ela vai resolver um problema dessa pessoa? Se você preencher todas essas informações que eu falei aqui, você vai estar com a mente fervendo para ter ideias de produto. Aí basta você reunir, analisar quais as melhores, colocar numa lista e avaliar a possibilidade de você criar esse produto. Claro, dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Eu faço isso já tem seis anos. Mas dá resultado. E você pode criar produtos que sejam simples. Aí você deve estar pensando, Guilherme, ah, o produto digital é algo muito trabalhoso. Imagina só, vou te dar um exemplo da Alisa. Ela mora na Espanha, uma aluna minha de mentoria E ela colocou uma informação seguinte Ela gosta de alimentação saudável Ela fala sobre essa área e etc E eu falei com ela, pô, por que você não cria algo Que está em evidência agora Como melhorar a sua imunidade Através de alimentação saudável Só que, pô, parece algo clichê, né? Então, ela está criando um e-book Em espanhol Com as informações de alimentação e tal Para aumentar a imunidade Porque nesse momento de pandemia As pessoas realmente precisam passar por essa etapa Moral da história, é um PDF, que ela parou, fez uma pesquisa aprofundada, está aprendendo mais coisas, está preenchendo mais coisas, mas ela está escrevendo um PDF. E ela vai simplesmente copiar esse PDF e vender para várias pessoas. Isso é um produto digital. Você pode criar em qualquer segmento, qualquer coisa. Tem gente que vende, por exemplo, uma planilha. Eu vi um cara uma vez, vendendo uma planilha para quem é Uber. Como calcular o gasto de combustível que você tem? É uma planilha toda pronta, a pessoa pagava 5, 10 reais na planilha para poder fazer aquilo. Só que o cara já tinha feito, acho que umas 10 mil vendas dessa planilha, quando eu vi. Então você imagina, o cara fez uma planilha de como calcular o gasto de combustível que você tem com Uber. É simplesmente uma planilha de Excel com as fórmulas. Aí ele deixou mais bonitinha e pronto. E as pessoas que trabalham com Uber que não sabem Excel, compram uma planilha porque é 5, 10 reais, é rapidinho, você vai lá e preenche. Então para que eu vou ter dor de cabeça de aprender algo, se eu tenho algo pronto por pouco dinheiro? Então basicamente... Isso é trabalhar com produtos digitais, ter ideias de produtos digitais. Não precisa ser a melhor solução para salvar o mundo, você simplesmente pode resolver um único problema. No caso da planilha de gasto de combustível, ele só simplesmente resolveu o problema de você vai saber quanto você gasta de combustível e quanto você pode estar ganhando a mais ou não por corrida, se está compensando ou não. Basicamente é isso. Então, produtos digitais, eles servem para resolver problemas. Pense sempre dessa forma. Se você pegar a tua lista de problemas, você vai conseguir solucionar. Essas informações te ajudaram a ter mais ideias sobre produtos digitais? Comenta aqui embaixo pra mim se isso aí te ajudou a ter mais ideias de produtos digitais. Agora, o material complementar, ele está lá no grupo do Telegram. Basta você acessar o link, está na descrição aqui. E, basicamente, você vai ter essa planilha. São três páginas. Tem aqui o nome da aula e as tarefas. Você precisa... Escrever as tarefas e realmente praticar Porque se você não escrever isso aqui O que vai acontecer é que na, daqui a pouco, na hora que a gente for fazer o produto em si Você vai ter dificuldade, você não vai conseguir fazer Por simplesmente não preencher essa tarefa Então preenche aqui, são apenas seis tarefas Então você vai ter aí uma base de seis tarefas Pode preencher e depois disso, coloca lá qual a ideia de produto que você teve Pode jogar lá no grupo caso você queira uh, algo mais específico e se você estiver com vergonha não quiser colocar para outras pessoas, pode me mandar no privado que eu quero te ajudar a ter ideias de produtos digitais e a lapidar essas ideias, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui, comentário e nos vemos no próximo vídeo.